ideia para mim e tá a morena daqui a pouco vem aí deixa transbordar que hoje eu vou curtir não tô nas condições tô desabilitado vou ler uns quente rachichado para ver se melhor então... estamos aqui mais uma vez para fazer o quê? fala para mim fala para mim gravar o clipezinho do Valtinho, meu vamos cadê ele cadê ele vem cá vem cá cadê ele, cadê ele? Olha o cara ali, Olha, olha o cara ali, ó. <risos> que experiência. Estou me sentindo no clipe do Messi lá, mano. É, muito bom, muito bom. Essa aqui é a voz de fundo que vocês vêem no vídeo. Olha como ele é bonito, gente. <risos> Ô, Gastão, bota uma dose de dreyer pra mim, por favor. <risos> Coisa linda, maravilhosa. Olha essa mesma gravação. Olha! Olha, olha, olha! Olha o que cara! Que dele. Em cima olha o cara! Gente... Nossa, pai, tá Nossa, olha o cara, o ele tá todo bonito, também. que que é, que é isso, eu tô eu tô pai? Ele Ai, como, como que tá sentindo, o pai tá break, pai tá break. Tá e, é é é. e agora, meus queridos? Agora é chernos. <risos> manda um Ai. Passinho, manda um passinho. Ai. Ai. Você não faz, segue o meu canal? Você segue o meu canal? Não, não tenho celular, eu sou garpira. Mangal, caralho! É um mangal. Eu sou gapira, pai. eu tenho celular. Ai! Vou deixar ele simples assim, tá bom? Os caras não me seguem, você vê como os caras são é desumildes, mano? É. o cara, mano, ele me segue, você não me Sim, segue. Mas eu não assim, <risos> tenho celular? Caralho, você não tem celular? Então vamos deixar assim, ó. <risos> segue. Deixa o mano começar a filmar. Deixa o não? começar a apagadinho ah, um Olha. <risos> <risos> Salve rapa, passando aqui só pra avisar que já saiu o clipe, mano, Eu vou deixar o link aqui na descrição Já se inscreva no canal dele, mano, comenta lá que a música ficou braba e é isso, é nóis. E tomar 10 litros de dry. <risos> como você se sente sendo figurante de um clipe? É. Vai bombar o um hit? É. como você se sente? Então canta aquela música, o clipe que vai bombar. Cara, eu. Sem maldade. Gratificante. Total gratificante pra mim, tá ligado? Mano, da hora, mano. Sem maldade. Foca na minha cara, tá ligado? Que. Coisa <risos> linda. Receba, Agora, receba! Receba! É o um monte de, é. de game! É. Esquece! Tá gravando? Então grava! Cara lindo, hein, mano! Ligo hein? Cara lindo, hein, mano? Que Rapaziada, gravação, hein? Aquele jeito. Magal TV. Magal TV. TV. Uh! Logo menos nas pistas, mexe lenhard. Meu, eu gostaria muito, já que você é o menino do rap, de você mandar uma rima improvisadinha aqui pra gente, meu. Faz um beatbox aí, Dani Boy. Mano, a sei, fazer, eu não sei isso, fazer isso, velho. Foi <risos> uma tchim, vez, pun, o que tchim, não foi uma pum, puc, vez. É um beatbox, meu. Parece um marcelinho beatbox aí, mano. É verdade. Pum punti, pum está putinho, foda-se o putinho. Olha parece, parece isso, Hoje um é um dia do clipe do Kennedy, aí gente, ó. Mentira! o <susurra> Rick, agora é cameraman, o é Rick! É. É cameraman! É cameraman, mano! Ah, olha só! Chora, chama, chama vou gravar um pornô. O que você está achando aí da estrutura? Eu, né? eu tô adorando isso. Isso aqui é parece um filme. É o um filme parece do Leirach. Assim, né? é é de Rolando. E é o roteirista também. Ele faz tudo, mano. Ele faz tudo. Ele é, entrega é doutor, água. Doutor, né? é produtor, ele é o produtor, mano. faz hambúrguer. Um fala merda. Mano, bola, bola baseada. Olha a boca. É. vai monetizar. É tudo cinematográfico. Só você que É tudo cinematográfico. Tudo oh, oh. cinematográfico. Então, a gente vai fazer um jogo aqui agora, simplesmente. É, errou, toma um tiro. Vamos ver se dói. <risos> Já tá, tá funcionando, me oh, tá dá um tiro mesmo, <risos> mano. <risos> <risos> não, não, não não, não. Mas é cheio, não viado. Solta. <risos> ah, é ai, arrubado, vai se Opa! Receba, Receba! receba. Aí, Estou fazendo por aqui. É o Maduro, eu lá. Eu vou gravar outro. outro? Outro? Outro? Outro? Puta que pariu. Já carregou já. Na barriga, hein, né? Nossa, deu pra caralho. Cara. Vai, vai no biquete, ó. No biquete, Pode? Ai. Ai. Ai. Ai. Ai! Nossa, que desgraça, parça rapaz. duas ainda, mano. Estamos migrando agora para continuar o clipe dele aqui. Tira tira tudo aí. Dá um tiro no Dani, dá um tiro no Dani. Dá um tiro no Dani. Bota pra dançar chama, pabora, chama. Pabora pra dançar. Aí. É. Oh, Diga aí. Eu fiquei louco, tô louco, mano. segurar Muito drag, mano. A era um copo de drag. Toda hora bebendo dose. Marta, olha como o Daniel é sortudo. Ele pisou na bosta e a bosta subiu pro calcanhar. Olha aqui, a bosta pulou em mim, mano. Boca... <risos> Tava no chão, mas ela pulou. Meu pé. Mano, o maior cheirão de milho podre. Quer segurar o cu? Ah, meu, agora eu vou ganhar like. Ah, ele foi embora, ele foi embora. Eu ia gravar e ele foi embora. Volta aqui, meu. Ah, que coisinha linda, meu. Qual o nome dela, meu? Qual o nome dela? O nome dela é Luna. Luna, ô oh é. Luna. Que linda, meu. Que herói. Oh, Ô, parça, fica, fica com o meu... Fica com meu... Eu paciente, seguro o seu capacete. Ela, mano, a minha, a minha você vai guardar ela na bolsa, né? É que você não... É, é não pode botar no vídeo. <risos> tá embora, vagabundo. <risos> pra dar uma bica no mano aqui do nada. Tá <risos> <risos> <risos> tendo um louco Ai, no bom retiro, parça. Cadê o show, Beveto? <risos> jogadinha. Jogadinha, jogadinha, jogadinha. Jogadinha, jogadinha. Receba! É top de pedreiro, caralho! É. Vai embora não! Oh, não vai embora! top top já top top top top top top top top já top top top Aí ó, Trap House Studio é a House Party. Não coloco o Kennedy como promotor porque. Já fica embaixo, já deixa aí ó. Mário Stephanie do Biscuit, mais Stephanie do lá. Biscuit. <risos> Alexandra. Mas então, rapaziada, acabou. Em breve eu vou postar aqui no canal. Vou deixar ali embaixo na descrição o clipe. E já vai seguir todo mundo aí. Um beijo na boca. E agora o cachaça. Você bebê!